Aqui, esta casa era de gente, até muito culta, mas maneiras eram por aí fora. Era muito culta. Não temos a tia fina Sim. da minha avó, eram. Era senifar. Era Senifar era, era de... de... de... de... de... de... é. naquela altura, era de... aqui era a casa de um padre. Senifar é. era fino, era... <risos> naquela era chique, naquela... é como hoje fumar um charuto. Até que aqui, nesta casa, tudo cenifava. Menos eu, que não queria. E de... ainda espermontei uma vez. O tabaco, compravam uma caixotilha, eles chamavam naquela altura, pacote de tabaco. E depois tinha um, um, uma caçolinha, um caco, punham, é um lume, punha aquele caco com o tabaco a lume, aquecer, até que o tabaco ficava estaladiço. E depois tinha um pau já com uma mofinha de tanto rodarem, muito... e, e um caco, botavam ali aquele tabaco quente, e com o pau, moía e ficava com canela. Aquilo. Depois, o, o, o meu tio fazia, fiz uma, uma cacirrinha, que era, acho, uma coisinha. Tinha um buraquinho pequeninho e outro maiorzinho. Um meter o, o tabaco, outro de o cenifar para o nariz. aqui a gente era muito habilidosa, mas os serviços tínhamos. E eu deitava o tabaco por aqui, tirava por aqui e depois andava sempre com, com o tabaquinho, com a, com a serrinha aqui, muito jeitoginha aí Claro, mas aqui havia muitos, havia muitos aqui na minha, minha família, família era tudo. Eram mulheres era. e homens. São, são bichos, chapares. Eram. Já a minha avó uh, se anifava também e chalhar, minha, os pais dele também, naquele tempo era chique. Hum. Depois ia ao tio Cidro, com oh, gelo, pedindo pontas de, de tabaco. E isso o tio Joaquim do Mas era ali o Sidro, o Cidro, tio Cidro, e depois ele pagava tabaco custa dinheiro, é, compre -o. Não, mas aqui... Tio, tempo, sabe, havia aqui não. esta casita que está a cair ao lado, tinha, pronto, havia casais de todo lado, velhos e novos, e a gente vivia aos montes, e pobres, e o meu pai também tinha o vício de de fumar e bem pegado. E as pontinhas metias todas no bolsinho de pequeno, aqui do casaco para as guardar para o, para o vizinho. Mas ele era andava, era pintor e fazia obras e essa coisa tudo, e a terra ia tudo. Chegava aqui, estava aquilo tudo no punhado, e ele ia aquilo, metia aquilo por nariz acima, e que era, vai terra e vai tudo. A miséria era tanta. E Olha, eu espirrava, espirrava. Eu uma vez espermontei, fiz assim lá no caçolo dela e fiz aqui, olha, eu fugi aos pirros. <risos> fugi aos mas é pirros. Mas é um hábito, habituámos-nos depois, não. <risos> Sim, mas eu era pequena, viaja ali, estou descontenta, um lado e outro, o meu tio, minha tia. Uh, Deixa-me espermontar. E eles estavam sempre, assim, pega, pega, pega. E eu um dia que por para o judeu e fiz assim, ó, oh, rei que me tem pimenta no nariz.